Fala galerinha do meu canal no YouTube Júlio Renda Direta Olha isso aí gente, olha a natureza Olha que coisa linda Gente, a gente tá fazendo uma caminhada aqui, matinal Nesse lugar incrível Que é paz, né? Que é o que a gente precisa ter, né? Paz Você vê ali os ó. Sente esse cheiro é maravilhoso, isso é vida, qualidade de vida, estilo de vida. Bem, gente, resolvi criar, né? Fazer esse vídeo aqui. Você sabe, né, que eu faço vídeo sem script. Enfim. E. Papai do céu, tocou no meu coração pra gente poder bater um papo, né? Bater um papo, conversar com, com você que tá vendo esse vídeo, não sei, o tempo, o dia, o um mês, o um ano que você tá vendo esse vídeo. Eu só sei que esse vídeo nós estamos aí, né? Estamos fazendo sempre vídeo nesse canal. E é um canal que a gente lutou muito, né? Desde 2015. E a gente trabalhou ele sete anos intensamente no marketing multinível, né, de produtos. Foram sete anos, não foram sete dias, foram sete anos. Olha que lugar incrível, gente. Não sei se você se identifica com um lugar assim, calmo. Mas pra mim é um dos melhores lugares pra poder pegar a inspiração e... e conversar, né, com Deus, em primeiro lugar. você fazer uma reflexão de tudo que você já fez na sua vida e pretende fazer né e agradecer a deus né por você por a gente estar tá vivo mas é um dos lugares que eu mais gosto da minha vida aqui inclusive tem um grande negócio aqui e eu fico muito feliz Papai do céu tem sendo muito justo comigo então pessoal o que que acontece a gente vem colocando vários assuntos, vários temas nesse canal no YouTube que esse canal no YouTube, infelizmente ele teve um problema muito sério com relação à empresa anterior, né? que a gente trabalhou e a gente teve é, praticamente uma, uma suspensão do canal o canal, ele tinha atualmente 48 mil inscritos né, e 7 milhões de visualizações. Alguns vídeos aí de 1 de, de um milhão de visualizações, enfim. Vamos chegar no assunto, né? Já estamos, já estamos, já praticamente 3 minutos de vídeo, e daqui a pouquinho vocês vão ver um dos lugares mais incríveis, né? Por sinal, uma das praias, né? Que aqui onde é que eu tô são três praias rodeadas. E eu resolvi gravar esse vídeo de manhã para poder falar para você que o sonho ainda vai continuar, ou seja, se você hoje quer ter novamente qualidade de vida, estilo de vida, mudar sua vida, mudar sua vida financeira, tudo, nós estamos sim começando de novo uma nova uma nova estrutura, uma nova uma nova empresa, certo? e o sonho nunca acabou. Nós paramos um pouco, praticamente aí quase dois anos parado no multinível para poder entender o motivo e o porquê que acontece coisas e, e a gente compreender tudo o que está que acontecendo, certo? Então, nós vamos sim começar novamente uma nova história. É Importante falar isso aqui pra você, certo? Então, com certeza vai ser uma empresa que no mínimo tem, tá em seis, sete países, entendeu? Uma empresa que eu quero conhecer o país, faltou esse país eu conhecer, certo? Então, é, não custa nada você entrar aqui no meu WhatsApp, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você poder conhecer como que é essa empresa e como que a gente está fazendo para ter, para começar, né, essa nova caminhada, essa nova jornada, porque empresas sérias, eu particularmente, eu trabalho pelo menos, no mínimo, sete anos. Por quê? É aonde que a gente vai ter um resultado. Concorda comigo? E é isso que eu vim falar para você, trazer resultado. Como eu tive resultado numa empresa anterior e eu sou muito grato e grato às pessoas por ter me colocado numa oportunidade dessa. Infelizmente, muita coisa aconteceu perante gestão, pessoas, liderança. E com certeza eu, Júnior, renda direta, eu não tenho sangue frio. Tenho um coração, sou ser humano, certo? Eu preferi é, correr atrás do do que deixaram né, de danos, tanto em financeiramente, tantos na minha vida. Então, uma nova história está começando. Eu venho falar isso para você. Você que não me conhece, você que está vindo aqui agora através do desse canal, né, que você vê através de outras coisas e através de outros nichos, né, pra você que não sabe o nicho é, às vezes você gosta de um tema que tá nesse canal aqui, que você gosta de assistir, né, e, e eu separei um dos meus canais no YouTube, tem muitos, pra colocar a minha imagem nesse canal, entendeu, Para que a gente possa novamente trazer você que quer realmente ter um, um, um comprometimento, você que quer ter um novo sentido, você que quer mudar novamente é, a história, o caminho da tua vida. Então, eu venho aqui para fazer esse vídeo, falar para você que existe uma possibilidade de você mudar completamente a sua vida novamente. Eu sei que o mundo está totalmente confuso. Muita coisa está acontecendo, mas você está vivo porque você viu esse vídeo. E a gente trabalha muito forte nesse mercado. A gente ama trabalhar nesse mercado. Qual é o mercado? De ajudar as pessoas a mudarem de vida. Então é isso que eu venho falar para você. Você vai mudar de vida, você vai entender qual é a empresa que a gente está fazendo parte. Como que a gente vai trabalhar de forma tranquila, branda, entendeu? Para que você possa ter um resultado que eu tive, né? E através desse resultado eu agarinhei, né? Muitos frutos e hoje a gente pode mostrar para você que a gente tem uma vida boa, né? A gente é grato muito a Deus por isso. Mas foram sete anos trabalhando intensamente, não por mim, porque eu trabalhei muito, certo? Deixa eu só passar aqui. Com medo de cair, né? E virar vídeo cacetado. Pronto. Aqui comigo é ao vivo. Eu não gravo script, entendeu? Tudo tá aqui, ó, na minha cabeça. Então, o que eu quero falar para você, voltando ao assunto, é poder você ter esse resultado. Ter uma vida legal, ter um estilo de vida bacana. Você podendo proporcionar tanto para a pessoa que você mais ama. É um prazer, né? Hoje eu tenho esse, esse momento aqui diariamente. Eu vivo essa vida diariamente. Por quê? Porque eu sempre quis o simples. Eu nunca quis muita coisa. Eu sempre quis ter a simplicidade. Ter coisas simples da minha vida. O dinheiro é bom, é importante. Mas o que é, é mais importante é você estar, estar bem. Entendeu? Então, nessa empresa, você não vai ter o desprazer de perder toda a sua equipe. Você pode cadastrar apenas duas pessoas diretas a você. Os produtos são excelentíssimo excelentíssimo Então, foi bacana estar tá aqui exaltando né, essa empresa. É um dos países que eu quero conhecer e ela está vindo para o Brasil e já está aqui no Brasil. Certo? E a gente vai fazer história novamente. A gente vai mudar a vida de muita gente novamente. Então você que está vendo esse vídeo, está gostando, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui, tá ok? Eu sou o Júnior Renda Direto e vamos recomeçar.